Eu não sei se eu falei meu nome, meu nome é Vinícius, Vinícius Granner, eu trabalho na Fujifilm há 15 anos, eu entrei na fuji consertando aqueles mini-labs de fotografia, então eu passei por todo o ciclo de fotografia dentro da fuji hoje eu estou à frente da, da, da divisão de câmeras, da parte comercial e tudo que diz respeito às câmeras aí. Aí quando a gente voltou para o Brasil ano passado, a gente pensou, o que, que, que, que a gente vai chamar, qual é o apelo principal? A câmera Fuji ela tem um apelo para quem é apaixonado em fotografia, então a gente colocou, real apaixonado é de fotografar. Né? E acabei de falar, velho, falei, parece que os caras da Fuji conversaram, porque ele falou que ele gosta de ter o controle da, da abertura, de todas as funções da máquina à mão, sem ter que entrar em menu. E a Fujifilm permite isso. Né? Por que, que eu coloquei essa foto aqui? Porque justamente ela mostra tudo que você pode fazer. Você pode, inclusive, até pegar a câmera e configurar ela para que você tenha, por exemplo, eu quero ter a troca do ISO aqui nela, você consegue estar com o olho aqui você ajustando a câmera. Né? E o equipamento mirrorless permite que a gente tenha em tempo real essa visualização. Tá? Isso daqui eu coloquei em aspas porque tem uma colega nossa, fotógrafa, ela é lá do Sul, que ela, ela conversando com ela, ela... Era soltou essa daqui, né, que a Fujifilm trouxe de volta o prazer, o sentimento em fotografar. Um design apaixonante, compacto, leve e controle total na captura da imagem. Então isso sintetiza muito o que a gente tem de conceito da, da Fujifilm. Tá? É, essa fotógrafa que chama, chama Cris da Alceiro, eu gosto muito dela, ela é uma fotógrafa de família. E esses dias ela fez uma foto, semana passada, né, ela fez uma foto da filha dela fazendo, acho que um bolo, alguma coisa na cozinha. Cara, você precisa ver que foto dessa mulher E ela falou assim, sabe o que eu consegui essa foto? Porque minha câmera é compacta, estava tá na minha bolsa do lado. Eu puxei minha câmera na hora e peguei a imagem. Então, além de você ter o uso profissional da câmera, né, que é muito importante, você consegue ter uma mobilidade. Você leva ela para todo lugar. Né? Por exemplo, essa daqui é a xt 30 Olha o tamanho da né? está com uma lente 16 2.8 uma lente aberta uma luminosidade relativamente boa né? mas ela vai entregar uma qualidade tão boa quanto as maiores se você falar em fotografia ela tem um pouco menos de recursos em vídeo mas ela grava em 4K ela só não grava em 10 bits de cor ela tem um fundamento de 4K uma baita câmera super compacta Bom, isso daqui, quando a Fujifilm foi fazer as câmeras digitais, o que, que, que, que a Fujifilm entendeu? O que, que a Fujifilm sabe fazer, né? Não tem nem o que dizer, isso aqui é, é um clássico, né? A Fujifilm tem um know-how de mais de 80 anos na produção de filmes, então cor é com a gente. A gente tem um processo de ciência de cor já no nosso DNA. Então, eles falaram: pô, a gente vai fazer uma câmera? Ok. Então a gente vai aliar a nossa experiência em cor. Fujifilm é uma empresa de tecnologia? Pô, Totalmente. A gente desenvolve equipamentos para área médica, é, lente para satélite. Fujifilm tem uma gama de produtos de alta tecnologia. Então, juntou tudo isso com os conceitos da fotografia e chegou numa câmera compacta. Isso é muito importante. A gente sempre fala, é importante para a Fujifilm isso. O pessoal fala, ah, por que, que o sensor da Fujifilm é aquele maior? sabe qual é né? o telomézão? Mas porque foi uma opção da Fujifilm. Não foi porque, ah, não quero seja é chata, isso que não, foi uma opção para você ter um conjunto que vai ter uma entrega de qualidade tão boa quanto um, um conjunto compacto. Isso é muito importante para o conceito que a gente quer é. levar. Esses gráficos aqui, o que, que querem dizer? Isso é da Ásia, tá? Na verdade, as vendas do mundo inteiro de câmeras. Uh, o que está acontecendo com o mercado de câmeras? O, o volume de DSLR ele vem caindo as vendas. Só que ele vem caindo mais ainda o valor das vendas. O que significa isso? Que as câmeras mais caras, elas sendo são medidas no DSLR. Ou seja, os profissionais de fotografia, os entusiastas, quem conhece de fotografia, está partindo já para a tecnologia. Isso indica que os tops, o pessoal que está lá em cima, está caminhando já para a linha livros. Por quê? Porque a minha empresa vem crescendo em volume de vendas, mas ela cresce mais ainda no valor da venda, ou seja, eu estou vendendo equipamento mais top de linha.